E hey, aí, cara quer conversar alguma coisa? Oi, Scar, sabe um negócio que eu fiz legal esses dias, mano? O quê? Tipo, acho que foi segunda-feira ou terça, mano. Fiz uma live aí, do Dudu jogando Duo. Aí nós chamou o Subs pra entrar no Discord e trocar ideia. Aí nós ficou trocando ideia, mano. Aí quando a festa chegou um cara, mano, que ele era um artista, mano. Tocava violão e ele ficou... Aí nós... Ele ficou umas três horas com nós no, no Discord, tocando violão e cantando, mano. Pra nós... E o cara é muito talentoso, é, Virou um Luau, um É, nós descobriu esse talento do cara através disso. De conversar com a galera da ele live, foi, tá ligado? Quer fazer isso agora? Nós um sub nosso? Não, nos meus por enquanto só tem o pé rapado, velho. Não vale a pena, não. Que é esses, cara? Dá valor pros seus subs aí. <risos> hum, fiscal de geladeira. A oba fiscal, bom, fio? A oba, beleza, Coisa linda. E aí, Fiscal? Tá mutado, irmão. Beleza. Acho que ele tá fiscalizando a geladeira. Fiscal. Opa, o. desmutou. O. Alô, Fiscal. Alô, alô. Opa! Opa. Aê. Tava coisada. Desliga a televisão, meu guerreiro, que eu acho que eu tava conseguindo ouvir minha voz. Uhum. Aê, Fiscal. bom demais, pai? Quer falar a sua idade, cidade e o que, que você faz da vida? Eu tenho 16. <risos> eu tenho 16. E... maneira Caju. Eu estudo. É. <risos> tá com sono, pai? <risos> tá falando meio desanimado, já... Não, já, já o já, já do... cara aí, Marquinhos? Espreguiçando, 16 anos mora onde, paizão? Quando conseguiu ouvir? Aracaju. Aracaju, e tá só estudando por enquanto, né? Tá no que, segundo é. ano do ensino médio? Sim. Aí, brabo, pô. Mas como é que tá aí na escola? Tá indo bem, mais ou menos? Tá dando oh. trabalho? EAD ou presencial, que já tá aí? Presencial, aqui. Tá, agora só mais é, uma que... dúvida. O, o, o, por, por que o nick fiscal de geladeira fiscal? Também não sei. Ah! Não sabe, só colocou. <risos> é... Que antes eram outras coisas, aí eu só botei esse daqui. Pra... Eu nem lembro por quê, mas... <risos> E, e jogando, você tá jogando o LoL, é o wood Rift? Como é que é o esquema? É que eu, eu tô no LoL agora. Tá jogando nesse exato momento? Tá em game? É. Ah, por isso ah, que tá complicado ah, também pro guerreiro, pô. Ah, tá jogando ah, de quê? Tô jogando de lecim no aran. Ah, arã. Lecim no arã. Que cara brabo. Tá jogando sozinho ou com e... os amigos aí? Não, tô só. Pode crer. Aranzinho, mano, de lecim, pensa. Caramba. Deve tá 0 15. Qual que tá o frag aí, paizão? 8 barra dois barra dez. Respeita Caralho. lá. Mas será que tá mesmo, mano? Agora ficou na dúvida aqui. Tá, pô. Ele falou tudo ah, que... assiste <risos> Que tal? Foi tão certeiro. Oi? Não, nada não. Ai, mas e aí, paizão? Tem alguma mensagem, algum recado que você quer falar pra nós? Pra mim, pro Scavende, pro chat? Pra sua família? Pra algum amigo? Ah, hum. Se você quiser dia 22, eu te dou pra mim de novo. Ô! Oh! Tá todo da hora, paizão. <risos> vai estar presente dia 22. Aliás, dia 22 é domingo. Opa, olha ah. que é vai vai o dia 22. Você escutou que, que, que, o meu esquema do domingo lá, fiscal? Você tá sabendo? Eu escutei, você vai para um casamento. É, então... Putz. Sim, se você quiser segurar... Dia 23, segurar, então. Dia 23, dia 23 já vai estar online, tem calma não. Então, mas dia 23 vai ter o apagão, né, mano? Mano, perguntando ah. para você de fora, fiscal. O que você achou desse apagão, se você ouviu falar sobre... Eu não entendi o que aconteceu, <risos> mas o povo vai parar de streamar por um dia? É, então, é, é, é gente isso, a galera vai dar até, parece que até os viewers, tu, a, quem produz conteúdo, tá querendo não ficar online nesse dia 23. Aí, pô, ah. eu vou ter que trabalhar dia 23 pra bater as horas, senão fodeu, mano. Aí, como é que Fiscal, estão pedindo pra você não assistir nenhuma live dia 23, você vai seguir isso? Tá bom. <risos> Caramba! Caralho, mano. Só aceitou assim? Ah, tudo bem. Bora tanto... de YouTube, segunda. É. YouTubezinho. tô olha lá. Mimo, tem as outras plataformas aí, né? Quebra o. Quebra Twitch. É isso. Caralho. <risos> Meu amigo. <risos> que cara legal, poeta. Eu, só, lindo, não lembro, eu só não lembro o seu nome, fiscal. My bad, mano. André, André, eu nem contei ah você nem falou né, foi isso então, pois é, porque quando a gente fica em pé o pé tá deitado e quando a gente fica olha deitado, mas é. André quer eu mandar du... uma mensagem aí André, pé... não, antes André, antes da sua mensagem, olha a dúvida do rapaz aqui, pera aí que eu vou ter que dar o destaque, uhum. olha a dúvida do rapaz André, porque quando a gente fica em pé o pé tá deitado e quando a gente fica deitado o pé tá em pé Rapaz. Essa é difícil, hein, André? Eu acho que eu tenho uma resposta pra isso. É o equilíbrio, galera. É o equilíbrio, tá ligado? O próprio corpo ah. já nos ensina, mano, sobre o equilíbrio e o tanto que é importante. Olha lá, será? É, se o pé tiver deitado quando você está deitado, fudeu, você vai cair, né? Tá ligado? Ai, eu queria tanto essa aqui, mano. Que cara guloso, velho. Ah, mas é isso então, André. Se você quiser dar algum recado final aí mas pra gente poder dar espaço sim, pra outra mas... pessoa, Pessoal, mas... manda um beijo, chat, então, um beijo pro chat então. Alguma coisinha? Um beijo pro chat então, alguma coisinha. Fofo, quer falar seu nick da Twitch pra galera? Da é, pra, pra galera marcar o mandar uma rosinha, fa familiarizar mais com você. O meu é André com alguns números aí, eu nem lembro quais são. André alguns números, cadê? Não é, é o André <risos> 6x, será? Tenta... É. Você tá Ah, é o André 6x? Acho que não, é André... Não sei Acho que não. Ah, dá uma checada Só. pra nós aí, Paizão, pela abertura de você <risos> Pô, o da Twitch, caramba. <risos> Sua identidade, mano. Acho que não foi pegado, pô. Acho Isso que, que não <risos> É que eu só deixo a Twitch na TV, aí... Eu ah, tô a Twitch, né? ah, certo, certo. Você pô, nunca digita no chat, então? Eu sempre... é Quando eu virei sub, eu tinha os emojis, né? Eu peguei os emojis do, do Kenzie e, e fiquei mandando uma rosa pra todo o streamer. A rosa? Que... Agora só mais uma pergunta antes de você ir, então, André. O que, que a rosa significa pra você, mano? Fala com a sá... Sabe as sábias palavras. Ai. É o que vier na sua cabeça, mano. Uhum. Oh, oh. Pensar. Tô pensando, possível, tô pensando. Né? É. é tipo o Superman, né? <risos> <risos> e eu assim, mas fica melhor. Gostei. O, Não, C... eu, gostei, eu, eu também gostei, velho. Porque eu nunca ouvi essa. Você chega, os caras mandam roda, o povo já sabe quem é, já sabe. Uma marca, então, né? É, é um <risos> Caralho, Pog, Foi mano. muito longe, caralho, mano. Mas o imaginei, Superman, mano. por causa... Mas por que, que o Superman tem a ver? Porque o Superman tem o um S no peito, né? Aí o povo vê o S e sabe que é o Superman, o povo vê a Verdade, Royce, mano! Caralho, cara Pog, André, Pog, mano. Pode. Então eu sou o Superman? É tudo. Tá, porra. Obrigado. É, nóis. Caramba, eu tive um déjà vu nesse exato momento. Que bizarro, mano. Cara, Nossa, será que eu já... É será que eu já sabia não. que eu ia viver isso aqui agora que eu tô vivendo com o André, acho mano? Acho que não, Marquinho. Esse... Caramba. Você sabe a explicação científica do déjà vu? Não, conta pra nós. Nossa, eu que é tá eu não. não, mentira. Eu tenho uma ideia. Ah. A ideia é que não fui eu que inventei. Eu acho que, tipo, é quando os seus sentidos, eles... Funciona antes do seu cérebro processar o que tá acontecendo, tá ligado? Caralho, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, mas fala mais. Se antes do seu cérebro processar mais. o que tá acontecendo, tipo, você tá sentindo uma coisa, seu cérebro pensa depois que você sentiu, então é como se você já sentisse o que você tá sentindo, entendeu? Faz é sentido? Caralho, mano, deu um rucuzão aqui. Fa faz, mas. Mas. Não faz, né? Não, faz, mas. <risos> não sei, não sei se você tá certo. até sem fôlego. Mas... Ah, é isso. Cadê o André pra me salvar nesse momento? O quem é o Superman, o x é o Lex Luto? Ah, vai tomar no cu, É o Lex Luto. É careca, certeza, né, mano? Quem é que é? Careca? Ah, é careca. Que cara bom, mano. O André é melhor. Eu tava que gostando bom. de você, André, já não gostou muito mais, <risos> muito, mano. Eu gosto, André, eu gostei muito de você, velho. Fica Pode ficar tranquilo. <risos> Quem é André, conta pra nós. André, a galera quer saber mais de você, mano. Se você quiser se soltar, falar um pouco melhor, se apresentar de uma outra tem maneira a pra galera falar, que falar, né? Ah, tem, tem André, sempre tem, sempre tem algo a falar. Você tem 16 anos de bagagem de vida, velho. Alguma Sim. coisa tem que falar. Ah, você tem, tem 16 fazer. anos, hein, mano? Vamos lá. Tenho. O que você mais gosta de fazer, tá ligado? Ah, a única coisa que eu faço é ir pro colégio jogar LOL. Você vai pro colégio jogar LOL? Não, E jogar LOL depois. Ah, tá. Se tivesse no EAD, né? É, já fazia os dois. Sim, mãe, Doi. pra você do boxe e aí, aí galerinha, bem-vindo a mais um vídeo Salve do canal ga... Salve pro Robson ET, mano. Obrigado pelos seus dois meses de subzão com a gente aí, meu lindo André, o Robson renovou Beleza. o visão aqui e tá mandando um beijo especial uh. pra você. O Robson ET, mandando um big beijo. O Robson? É. Tô mandando pra ele, né? Você consegue mandar um caprichado fazendo smack no fone? Tipo... Ufa! Que beijinho molhado, mano! Caralho! Caralho! O assim, chega rupiou aqui, não vou falar o ok, que, mas rupiou! <risos> Meu Deus do céu! 9-0, né? Marquinhos! Quem? Eu? É! Não, 1-1, um 1-2! Um tem que, que já, uns 24 anos já, né? Ixi, que isso aí, é Scavenger? Ixi! Uns 25 você já se, tem, velho, pelo menos! Esse velho tarado aí, pera aí! Eu, Scavenger! Que Kavid? isso? Como assim? <risos> Sobrou <risos> pro <piscar>, SK, coitado! Ai, <risos> velho! Caramba, como é que esse cara atravessou, velho? Apertei R aqui, família, vamos ver o que acontece! <risos> Ai, ai. O que foi, André? Pode falar o que você tá pensando pra nós. Nada não. André. Fala, André. Agora eu quero saber. Ok. André. Vai meter o louco, então, André. Mas eu não tava pensando nada, não. Ah. Aí, não, engra engraçado isso, cara que nós já, tipo assim, o, o André A gente mandou uns, uns más delongas Pra ele mandar um recado pra galera, mas tá tão gostoso Ficar com ele, tá, ele tá com nós aqui até agora O jogo já tá quase acabando, <risos> mano O André é muita gente boa, velho Pergunta se o André fuma? Não, com certeza não, Vitor você fuma, André? Eu não fuma, não Fechadão ah, com o também? Sim Aí, ó, pe façam perguntas pro André, galera Aí do chat, ó, se quiser fazer <coughs> perguntas pro André Fica à vontade <coughs> Fechadão, André fixo, olha lá, o André todo dia agora Galera, gostou do seu André, tem plano pra streamar não, André? Criar um conteúdo na internet, pro tipo YouTube, TikTok, que tá a sensação do momento aí, ó. Eu queria streamar, mas é um monte de coisa, né? E não... É... Parece que não tá dando nada também, troca. Verdade. Se começar... Perguntaram aqui a Vila Produtora, que edita lá pro meu canal do YouTube, tá perguntando qual o seu sono nesse exato momento, uma escala de 0 a 10. A minha, o 7. Sono. O meu tá 7, é. Não tô com Tá aqui... É né? Calma, né? Peraí, nós dois. tem alguém vai, dormindo não. aí do seu lado, mano? Não. Por quê? Mano, é porque ele <risos> tá falando baixo, parece que é alguém dormindo? É, parece que é verdade. Peraí, a partida. Puta, tu tá afetado antes nesse. É o quê? Grita de raiva que você perdeu, mano. Ah, fica com raiva com o LOL. Aê, André, Caralho. Ah, tá, tá vendo, Scaven, é só você que é bobão, então. tá vendo? Aê, não, aí. tá certo. Será que tem alguém algum outro aí de next pra produção, mano? Ou oh, enquanto... Co... O André tá aí ainda, mano. O André tá com nós, pô. O André tá fixo, mano. Fala com nós, André. Se... Eu não sabia se era que eu saí? Não, pode ah, ficar com fofo. nós André. Galera, que André Deus fica, Deus fica Deus. ou André sai? O chat decide. Eu, André fica. Eu, André fica. E aí, André, o que, que você achou desse último tenente que entrou com nós? Legal. <risos> objetivo. André, você é um fofo. <risos> o André é cara. fofo é mesmo. Assim, e aí, como tá aí? Chamar mais um? É, então, nós tá aqui, de e aí, se tiver mais um pra chamar aí tá. Tem né? um ali falando sobre o universo. Patala, bora, bora, esse caramba. do universo, do universo, do universo. Eu gosto. Aula de evolução. Primeira coisa que eu queria falar, acho que foi até o Deziga que falou do déjà vu. Aí Isso, eu abri pô. aqui Meu pra não. ver. Alguém falou do déjà vu. Aí Mas eu lembrei sim. aqui. E o que que acontece? O déjà vu é uma confusão que o cérebro gera no um reconhecimento. Então, tipo assim, você teve uma, algo parecido, passou algo parecido por aquilo, aí seu cérebro confunde com a memória curta e a longo é prazo. mesmo que é isso? Ah, porra! É, e aí desencadeia o déjà vu, né? Que a sensação de já ter vivido aquilo mas, mas, na é real, que eu... Você... mas é Então eu não vivi aquilo? Você não viveu Você viveu algo parecido E aí seu cérebro se confunde e aí acha que você viveu Pode Nossa, é, eu achava é. que porque déjà vu É tão perfeito, velho Você tem um vermelho de falar, Caralho, é, velho, que é, é, eu com certeza já vivi isso, tá ligado? É, é. Você aprendeu o futuro É, porque como é muito parecido Gera essa confusão Aí, eu, aí acaba acontecendo, tá ligado? E você tem alguma coisa a ver com o seu curso, mano? Você aprendeu isso aí? Cara, não, é que eu briso na, na mente humana Tá ligado? Saber como a psicologia, algo assim eu, eu acho muito interessante. Porque a biologia não tem como, né? Entender como que surgiu o universo, assim. Só que o que acontece? O universo observável tem 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, o universo teria que ter, entre aspas, 13,9 bilhões de anos-luz, porque ele tem essa idade. Só que ele se expande muito mais rápido do que ele foi criado, entendeu? E a gente acredita que o, o, esses 90 bil anos luz que a gente conhece do universo observável é um 13 avos do que é o tamanho do universo. Um 13 avos? O que é isso? É, um 13 avos, imagina assim, 90 13 É, um eu não sei o <risos> que é isso, não, mano. Ó, oh, é tipo. É, é fração. Eu só tá ligado? tenho dois, eu só tenho eu dois, Eu tenho dois mano. só também. <risos> É, o flagelo de uma bactéria, o movimento que ela faz, é muito. O, o mecanismo que faz essa rotação nesse flagelo é muito parecido com um motor de polpa. E aí eles criam esse design inteligente. E aí o que, é que eles buscam nesse design inteligente? Entender um propósito, entender é, se realmente alguém é, projetou a gente. É, a ciência, nesse caso, deixa de ser. Mano, eu me perdi um pouquinho, velho. Ah, é um... Também, eu, eu me perdi no polpa de fruta. Como é que você falou <risos> lá, gerador de polpa? Eu mano. também, eu também <risos> me perdi <risos> no de <risos> polpa de tipo, fruta. Sabe Doutor a polpa do parto? de polpa, mano. Por, por conta da teoria da evolução, a gente sabe que são vários acasos, erros e acertos até aquela, aquela estrutura se formar. Ô, Marquinhos. Caralho, oi. Eu fiz o mesmo movimento que você, mano. Qual? De coçar a na cabeça. cabeça. Foi? <risos> Entender, entendendo, nada, velho. É, ah, não, não, eu tô tentando entender, eu tô tentando não, entender. <risos> entender agora um pouco, mas... Se o universo começou a existir há 13.9 bilhões de anos, como você vai saber o que existiu antes disso, se antes disso não existia nada? Mano, cadê o André? Cadê o André, o geladeira? Tá com nós, eu geladeira? O eu... que, que você tá achando eu... de tudo isso aí, sobre o universo e <risos> tal e afim? É, eu me perdi num 13 avos. <risos> Ai, tem dois Vai também? começo! Ai, ai! Ai, caralho! <risos> André é fixo, galera. André é fix agora com nós.